Uma expressão muito comum em português é de você falar que você está tirando sarro da cara de alguém, ok? Quando você tira sarro da cara de uma pessoa, é você está rindo da cara daquela pessoa, né? Você está brincando com aquela pessoa. Ah, você está rindo da minha cara, né? Porque eu falei alguma coisa errada, né? Você cometi um erro de gramática. Você está tirando sarro da minha cara. Existe um verbo em português que se chama sarra. E o verbo sarrar é quando você está se esfregando numa pessoa, né? Tipo ali nas... Nas preliminares, né? Que é outra expressão em português assim, tipo, nas preliminares é o que acontece antes de você, né? Tá, tá, tá, tem uma relação sexual com alguém, né? Como você dá. Como a gente fala em português, dá uma com alguém, né? Você dá, você dá uma com uma pessoa, né? Tá, tô dando uma aqui nesse aqui. <risos> Falo contigo depois. Então você tá sarrando com essa pessoa antes de você, né? Pá, finalizar ali, né? O serviço completo. Então você tá naquela, naquele sarra sarra né? Você tá sarrando. Até mesmo. Se você estiver num ônibus e no metrô alguém passar por você, se esfregando assim, né, tipo, claramente tem espaço para passar, mas essa pessoa quer sarrar em você, né? Acontece, eu já escutei umas histórias de metrô em vários lugares que são vergonhosas, né? Os homens fazendo suas presepadas, estupidezes. Mas acontece essas coisas, né? Tem gente para tudo nessa vida, então tem gente que vai passar sarrando no povo, né? Dá até vergonha que você quer passar por um lugar e você tá apertado ali, você licença, tem como passar, e tipo, não tem jeito, então eu vou ter que passar aqui, sarrando. Você passa, né? Mas você passa sem malícia, né? Tipo, nesse caso, aí você passou de boa, tava apertado, ok. Mas vai ter gente que vai passar sarrando, ok? Deu uma sarrada ali, uma pincelada ali, né? A expressão tirar sarro, você sempre vai usar o verbo tirar, tirou, conjugado da forma, no tempo verbal que você quiser, sarro. Se eu tirasse sarro com você, se você tivesse tirado sarro comigo, mas você não tá sarrando da minha cara, entendeu? Você não tá sarrando na minha cara. Não, mas só aí poderia... Né? Hum? <risos> então, só para ficar claro, ok? Você vai falar, tirar sarro, para falar que você está brincando com alguém, está tirando onda, está tirando sarrar, você está ali, né? Se esfregando com uma pessoa. Beleza? Espero que tenha ficado muito claro essa explicação super aqui demonstrativa. Não posso demonstrar mais do que isso aqui, né? Que senão né, vai ter uma censura aí no YouTube, dá é errada a coisa, né? Não, não, não vai ficar bom para mim aqui, ok? Não esqueçam desses detalhes, ok? Porque você pode passar por situações constrangedoras se você conjugar esses verbos ou, ou expressões que você vai usar em português de forma errada, né? Imagina você falar, você está sarrando a minha cara? E você, não? <risos> isso é estranho, isso. Espero que vocês tenham aprendido aqui. Okay? Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Fui e compartilhei. Valeu.